Muito interessante essa atitude dos anônimos, quem sabe dar uma ferrada nesses caras aí, porque porra, se estourar 170 pessoas num bombardeio inocente que não tem nada a ver, é um modo do pessoal que está ativo na internet participar, né? A gente não fala de vingança, né? Mas, pô umas pessoas que não tem nada a ver com esse, esses acontecimentos de graça assim na França, é terrível, né, e vambora aí, então com o meu apoio.